Desperdiçar o seu tempo com bobagens é uma tolice. Porém, esse vídeo não te ensinará sobre o que deve fazer para poupar o seu tempo. Até porque de nada adiantará poupar tempo se você não sabe como usá-lo corretamente. E bom que de fato você vai aprender com esse vídeo é sobre a importância de não simpatizar com as distrações que surgirão ao decorrer de sua jornada. Mas antes de iniciarmos, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva, por favor, e deixe o seu like também. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. O nosso tempo é único, e sabemos ainda que não dá para voltar no passado. Esses dois fatos são amplamente conhecidos, porém o que quero chamar a sua atenção é para aqueles que, mesmo diante dessa verdade, se arrependem por não terem feito coisas diferentes com o tempo que já passou. Por exemplo, algo muito comum de se ver são pessoas aconselhando outras, se usando como exemplo próprio, falando de que se tivessem feito coisas diferentes no passado, hoje estariam melhor. E se parar para analisar, não foi a falta de oportunidades que a fez se arrepender, mas sim as escolhas que ela fez, de escolher seguir muitas vezes, aquilo que a um prazer de imediato, com coisas banais. E então perceba, que no momento em que essa pessoa deveria crescer e subir de nível para colher um resultado a longo prazo somente demandando dela esforço, dedicação, concentração, disciplina e inúmeros outros fatores que ajudaria a construir um futuro mais estável ela preferiu seguir o caminho oposto de escolher simpatizar com coisas que a fizesse perder tempo e sim pode apostar que as suas escolhas te farão perder ou ganhar tempo em um futuro não tão distante. Ah, mas jovem cultural, como assim? Você está falando que eu vou mais cedo ou mais tarde para aquele lugar, dependendo das escolhas que eu fizer? Não tenha dúvidas que sim, meu caro amigo. Mas vamos focar na perspectiva de como chegar lá no final com muito tempo ganho. E quando digo isso, estou me referindo a como chegar lá. E ao invés de dar esse exemplo muito comum que falei agora há pouco, você possa aconselhar as pessoas a fazer boas escolhas no decorrer de sua jornada, que você possa mostrar que esse seu capital de tempo ganho foi bem aproveitado com a sua família, com boas viagens, conversas construtivas e momentos prazerosos. E bom, primeiramente, para não ter arrependimentos futuros, você deve evitar armadilhas no curto prazo, isso é, distrações. Pois quando se trata de distrações, só uma coisa que pode vir a acontecer, a sua vida regredir, pois suponhamos que você queira passar em um cargo público e se tornar um servidor público. Para isso, você deverá se abdicar de muitas coisas, e uma das principais é sair nos finais de semana, sendo que ainda deverá ficar em casa estudando, pois assim você estará ganhando tempo nos estudos e passando na frente de seus concorrentes. Pois imagine esse período de preparação como uma escadinha, em que cada dia que você estuda, você sobe um degrau em direção ao topo, passando muitas pessoas no decorrer desse período. E quando finalmente conseguir a sua aprovação para um bom cargo público, você irá desfrutar e poder ter o privilégio de ajudar muitas pessoas. E é claro que esse não é o único caminho, somente um dos vários exemplos que podemos citar para ganhar tempo. Porém, o que eu quero que perceba é que em qualquer um deles, primeiro vem o período de esforço, dedicação, concentração, disciplina e inúmeros outros fatores para só depois conquistar o que deseja. Querer inverter essa ordem te causará arrependimentos futuros. Por isso, não simpatize com aquilo que te faz perder tempo hoje. E se esse vídeo não foi uma perca de tempo para você, deixe o seu like, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.